Hoje estamos aqui pelo fim da violência contra as mulheres, é importante relembrar neste dia que não estamos só contra a violência doméstica, mas contra todas as violências que as mulheres são vítimas no seu dia-a-dia. Mais expressivo, aquele que conhecemos, é que 30 mulheres são assassinadas a cada ano em Portugal pelos seus companheiros ou ex-companheiros. E é apenas a ponta do iceberg das agressões, da violência, do assédio a que as mulheres são sujeitas todos os dias. Eu fui a vítima da violência, isso não morrer yo sale sale de esto porque sale por mucha ayuda yo quiero que las mujeres sabemos que tenemos mucha ayuda no tenemos que escondernos para nada una mujer a la otra ayudamos una a la otra y mujeres somos fuertes A todos os tipos de violência. Contra a violência que se abate sobre todas as mulheres e que se abate de forma particular. Contra as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres LGBT, as mulheres que já têm mais discriminação, hoje saímos à rua. não